Olá, meu nome é Kelly e esse é o meu sinal. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. A dica de hoje é para você aprender o sinal de bom dia. Agora vamos imaginar uma situação que você levanta cedo de manhã, vai para a padaria comprar pão e encontra com seu amigo ou seu vizinho. Só que ele tem um outro amigo do lado, só que é surdo. E você falou para o seu amigo ouvinte, bom dia. Como falar bom dia para o amigo surdo? Vou te ensinar. O sinal de bom dia é... Bom dia. Agora, com calma, eu vou explicar a configuração correta para você aprender a fazer esse sinal. Abre a mão, fecha aqui todos os dedos, coloca aqui próximo à boca, e abre todos os dedos. Bom! Agora o sinal de dia. Vamos fechar o mínimo, o anelar, o médio. Encosta aqui com o polegar. Tá? O indicador fica levantado. Encosta o indicador na testa e levanta para cima. Dia! Dia! Bom dia! Agora se o amigo surdo... Já começar a fazer um monte de sinais para você? Calma, é só fazer assim para ele. Calma, indicador, eu, aprendendo. Ó, oh. pode colocar um C aqui e fecha toda a mão na testa. Como se estivesse apertando alguma coisa na testa. Aprendendo, libras, as duas palmas da mão, assim, abertas, e dá uma balançadinha. Eu, aprendendo, libras. No próximo vídeo eu vou te ensinar como fazer o sinal de boa tarde em Libras. Ah, e não se esqueça, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Tchau, gente. Bye, bye.